Olá, tudo bem? Prazer estar com vocês. Queria agradecer muito aos idealizadores e realizadores desse evento. Tem uma importância gigante. Obrigada pelo convite. Um super privilégio estar aqui. Bom, eu vou começar me apresentando. Você passa para mim, por favor? É, o, o Alex já, já passou aqui a, o mini currículo. É, mas eu queria... Uh, dar um, um breve resumo, assim, de como eu vim para aqui, né? É, eu nasci sem deficiência, só aqui de São Paulo, e desde muito pequenininha, já, já sabia que queria ser médica. Eu sou filha de médico e mãe dentista, cresci nesse ambiente de saúde, e fui seguir meu sonho, né? Eu fui para a faculdade de medicina, no interior de São Paulo, e lá eu era uma estudante super ativa, né? Eu... Eu uh, participava de esporte, jogava handball, ponta direita, eu fazia parte de várias ligas acadêmicas, fazia parte da, da atlética, eu fazia as festinhas da faculdade, uh, era uma garota super super ativa. mas aí no terceiro ano da faculdade, aos 23 anos, eu sofri um acidente de carro, eu quebrei o pescoço e fiquei tetraplégica, né? perdi todos os movimentos do corpo. E aí, enfim, foi uma, um período super difícil, né foi difícil mesmo. Uh, mas passado esse tempo, esse período de reabilitação, esse período mais inicial, eu resolvi seguir minha vida, eu resolvi que eu tinha que seguir minha vida, eu tive apoio de muita gente bacana. Nessa época conheci a TAVS, num no, no centro de reabilitação super legal que a gente tem aqui no Brasil. E aí, falei, eu vou continuar, vou seguir os meus sonhos e resolvi da continuidade a todo o meu projeto de vida, né? sabendo que eu ainda tinha muito a contribuir. Só que o pior de tudo, pessoal, foi que nessa época eu percebi que, por mais que eu quisesse retomar minha vida, a sociedade não estava preparada para me receber. Não da forma plena que eu queria que ela me recebesse. Então, por exemplo, eu não podia não pude fazer rematricular na faculdade, quer dizer... Eu não servia para ser médica estando tetraplégica. Né? E aí foi nesse ponto que uh, eu percebi o quanto a limitação está no olhar do outro. Né? Então o fato do reitor, que era médico inclusive, né? ele não conseguia imaginar uma, uma médica tetraplégica, é mais era mais fácil dizer que não dava. Né? Então era mais fácil impor uh, uma limitação diante daquilo uh, que ele não conseguia imaginar. E aí acho que essa foi minha primeira grande lição que me impulsionou e fez com que eu estivesse aqui hoje. É, a, a, as limitações estão na, na cabeça do outro. Né? Não é porque a gente não conhece ou não sabe como vai ser, isso não significa que, que a coisa é impossível. Né? Então, durante essa trajetória eu fui aprendendo a importância da gente falar sobre preconceito, a importância da gente falar sobre quebra de padrões, uh, construção de tabus, né? o quanto uh, as culturas uh, e a nossa genética, todos os elementos uh, que fizeram com que a nossa sociedade uh, tivesse o tipo de atitude que ela tem hoje, e o quanto isso impacta na vida das pessoas, né? o quanto a diversidade é importante, o quanto a gente incluir a diversidade é fundamental para todos. Né? E aí nesse contexto eu tive a sorte de encontrar um líder inclusivo, o amor e a vontade venceram, eu encontrei um, um, um executivo. Uh, que optou por dar toda uh, a oportunidade uh, e dar todas as condições para que eu conseguisse desenvolver um trabalho bacana, com paixão e etc. E aí... Uh, eu consegui, então, mostrar o meu trabalho como médica, eu me especializei em medicina do trabalho, e aí é, fiz carreira em, em uma empresa por muitos anos, sete anos. Depois acabei movendo para outras empresas e, e uh, tive a oportunidade de trilhar esse caminho que eu tô hoje. né E aí, ao longo dessa jornada, eu tive o prazer e a honra é, de ir para a Bayer. Uh, passa o slide para mim, por gentileza. Obrigada, Alex, passou essa parte, pode passar. Deixa eu sair daqui. E aí, pessoal, a gente. Eu tive a honra, hoje tenho a honra né, de fazer parte de uma empresa que tem valores muito alinhados aos meus. Né? A Bayer, ela, ela acredita mesmo que a inclusão e a diversidade né, são fundamentais para impulsionar talentos e negócios. Né? Ela entende, assim como eu, né, que os, os valores da, da companhia e a diversidade e a inclusão, elas trazem um potencial gigantesco para o negócio. né Assim como todas as empresas deveriam ter, empresas e pessoas, a gente como sociedade devia enxergar esse tipo de valor né, na inclusão. Infelizmente, não é isso que acontece. né? É, em grande parte, hoje. A Bayer ela tem diversos grupos de, de trabalho, todos os grupos de afinidade, né, os grupos minoritários, aspas. Né? A, gente tem, a gente trabalha com... Uh, o, o, hoje, fortemente, né, pilar de pessoa com deficiência, mas a gente tem uh, um pilar que trabalha com gênero, uh, étnico-racial, gerações, uh, LGBTQIA+, enfim, eu componho o, o grupo de pessoas com deficiência, né? a Erika teve ontem com a gente, falou bastante disso, é, ela representa muito bem esse, esse pilar dentro da companhia, é, mas mais do que uh, dar um, um ambiente, criar um ambiente inclusivo, uh, promovendo equidade para as pessoas com deficiência dentro da empresa, a gente desenvolve as pessoas com deficiência porque a gente entende que também existe um processo estrutural né, nessa jornada toda da inclusão. Então... O, o, o grande papel da, das empresas, assim, de forma geral, né, é além de gerar essa transformação na sociedade, que precisa ser inclusiva, eu acho que isso já está claro, né? Para para grande parte das pessoas, né? Já, já é bastante óbvio, a ciência já já comprova é, todos esses benefícios, né? Uh, a gente começa com o um pilar de, de gerar conhecimento. Então a gente divulga a inclusão e a diversidade, né? de uma forma educacional em todos os canais, dentro da companhia e para fora, para as famílias, para as comunidades. Depois a gente tem uh, um, um, um projeto muito grande de sensibilização de liderança, onde é, sim, é super importante que a gente tenha... Uh, toda a liderança engajada para promover ambientes inclusivos dentro dos times e das equipes. Né? E aí, uma outra coisa fundamental de dizer é que a empresa, ela fomenta ações afirmativas também. Né? A gente sabe que é preciso não só ficar no, no tom do, da educação e do conhecimento, mas a gente precisa colocar isso em prática. né? Então, é fundamental que a gente tenha uh, ações inclusivas e de forma ativa. Ou seja, a gente precisa, de forma ativa, implementar ações dentro da companhia que desenvolvam essas pessoas e que uh, pratiquem inclusão de fato. Né? Ou seja, a gente sai do, do âmbito teórico, e passa para o âmbito prático. Né? A gente pratica a intencionalidade. Né? É fundamental que as empresas entendam que existem os vieses inconscientes, então a gente tem treinamentos, inclusive para vieses inconscientes, para trazer isso à tona, à margem prática, para fazer com que, de fato, a gente aplique isso no nosso dia a dia lá dentro. Ainda que a gente se veja, cada um de nós, eu, inclusive, eu trabalho com inclusão, Desde 2014, né, o pilar de, de pessoa com deficiência na companhia, na Bayer, nesse caso, nasceu em 2015. Né. A gente já vem trabalhando isso há algum tempo, e eu tenho várias atitudes preconceituosas, vejo vários vieses todos os dias. Então, a gente pratica muito intencionalidade. Tá bom. Como que a gente ainda consegue perceber essas atitudes uh, que muitas vezes segregam, né? e, e como é que a gente intencionalmente, uh, de forma ativa, consegue se perceber não inclusivo, e consegue mudar de atitude e criar ações inclusivas para dentro da empresa. Né? Então, essa que, a questão da intencionalidade é fundamental para que a gente uh, consiga, de fato, ter atitude inclusiva na prática. Né? Porque, Hoje a gente vê muito, muito esse assunto em mídia, em todas as mídias, né? essa aceitação à diversidade. É meio que como, como se uh, os consumidores estivessem cobrando das marcas né, esse tipo de posicionamento. Não dá mais para ser diferente hoje em dia. E que bom e que bom que isso está acontecendo. E que bom que as marcas estão se, se posicionando né, é, em favor da inclusão. Dessa, dessa diversidade humana né só que não adianta ficar só no posicionamento de propaganda não pode ficar só no posicionamento de fala um posicionamento conceitual ele tem que ser praticado no dia a dia das equipes e assim como as pessoas são diversas os times dentro de uma empresa também são nem todo mundo é igual né? Então, é super importante que a gente garanta essa universalização da inclusão dentro das companhias. Né? Para isso, a gente uh, não só cria esses ambientes diversos, né? mas a gente estimula a reflexão dessas equipes uh, para que todo mundo entenda uh, o que de fato é a inclusão. É importante que todo mundo tenha liberdade de entender que não viveu sempre numa sociedade inclusiva, não aprendeu de tudo, a gente tem vieses inconscientes, a gente está cheio, cheio de estigmas culturais que, que nasceram com a gente, uh, estigmas que a gente foi educado e que tudo bem, mas que agora a gente precisa começar a ter atitudes um pouco diferentes. Né? Se a gente quer, de fato, ser uma sociedade inclusiva. Né? E aí dessa uh, maneira, a gente precisa habilitar as pessoas a praticarem inclusão no seu dia a dia. né E é por isso que uh, a, a Bayer, hoje eu posso dizer que, que ela assume o papel que eu espero como pessoa com deficiência uh, de uma empresa inclusiva e que está, de fato, uh, bem intencionada para fazer inclusão na sociedade, né? Você passa para mim, por favor. E aqui, só para deixar um pouco mais palpável, né, para quem ainda tem algum tipo de dúvida, por que, que é importante né, para as empresas ter como estratégia e levar a sério, né, levar muito a sério uh, as questões de, de inclusão e diversidade. Né? É, a gente sabe que, primeiro que, quando a gente fala de employer branding, né, de, de marca, né, de atrativo, a inclusão, o benefício da inclusão é indiscutível, né? Porque se eu tenho pessoas, uh, as pessoas hoje em dia, ainda mais nessas novas gerações agora, né, pessoal, a gente tem gerações mais novas que estão mais atreladas a propósito no emprego. Né? E você não vai conseguir encontrar, uh, vai ficar cada vez mais difícil, pelo menos, de encontrar uh, pessoas com com propósito dentro, que queiram trabalhar em empresas que uh, não tenham uh, liberdade, né, que não promovam inclusão, que não, que não sejam diversas né, no seu contingente humano. Essas pessoas precisam se sentir livres para poder criar, para poder trabalhar, o que também traz mais inovação, porque você tem pessoas diferentes, com diferentes perspectivas, pode encontrar diferentes soluções para os negócios, o que no fim do dia, claramente... Uh, a carreta aumento de performance para o negócio é indiscutível isso assim como é indiscutível que à medida que eu posso me sentir sim é, livre uh, reconhecido eu não tenho medo de errar eu posso ser quem eu sou isso traz mais engajamento o que também aumenta em produtividade né? a gente sabe que uh, como eu disse grandes empresas também assumem o seu papel como transformadores na sociedade. A gente não consegue transformar a sociedade se as grandes empresas que detêm uh, grande parte do capital de negócio não contribuírem com esse movimento. Né? E para a gente gerar essa, essa transformação e essa mudança na sociedade, a gente precisa uh, de, de empresas engajadas. E a empresa não é feita de entidades, uh, de entidades espirituais. Uma empresa é feita de pessoas, somos eu, vocês, que constituímos os lugares onde a gente trabalha. E, e, e a gente, tendo uh, recurso humano, com uma mentalidade inclusiva, uh, a gente consegue uh, transformar essa sociedade, porque a gente vai de pouquinho em pouquinho, transformando o outro. Né? A gente vai aos pouquinhos, influenciando uh, a, a, os benefícios, a respeito dos benefícios da diversidade e o quanto isso vai gerando, plantando sementinhas na sua comunidade, nas suas famílias, no seu país. De repente, você está fazendo a diferença na sua cidade e assim você está transformando o mundo e carregando a, a organização que você trabalha junto. né? E aí, é claro que tudo isso aumenta a competitividade do negócio, porque... Se eu performo melhor, se eu tenho os melhores talentos, se eu tenho uma equipe mais engajada, é claro que no fim do dia eu, eu consigo ter um potencial competitivo de mercado. Né? E consigo, inclusive, trazer melhores soluções para os meus clientes. Né? Então, eu tenho clientes mais satisfeitos, uh, que vão consumir mais o meu produto ou o meu serviço, enfim, e aí todo mundo ganha. Né? Então, eu, eu de fato, quanto mais eu estudo, quanto mais eu vivencio inclusão, uh, da diversidade humana, mais eu fico convencida de que é um ganha-ganha. Né? A gente não vê ninguém falando, eu nunca vi de verdade, e aí, por favor, colegas escrevam e me corrijam aqui se eu estiver errada, mas eu nunca vi, e olha que eu sou super aberta a ouvir é, as críticas, né? Eu sou uma estudiosa nata do tema e nunca vi alguém me dizendo, olha, não vale a pena incluir por causa disso ou daquilo. É ganha, ganha. Ganha, ganha, pessoal. Ganha, ganha. E no fim do dia a gente está falando de construir é, uma sociedade muito melhor é, para todo mundo, assim. Acho que é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vou pedir para passar o slide. Eu queria demais agradecer é, a, a, o convite a, do Genética para rapidamente assim, bater esse papinho com vocês e trazer um pouquinho da minha perspectiva e da, e da Bayer, onde eu, onde eu atuo hoje, que é minha parceira. E parabenizar demais de novo vocês por esse trabalho que é fantástico e agradecer ao público que está em casa assistindo e ajudando a gente a causar transformação através de informação. Obrigada.